Para garantir que este processo é limitado e não afeta o resto do corpo, existe uma última etapa crucial, a fibrinólise, onde entram em ação os mecanismos anticoagulantes. Neste vídeo, vamos falar da hemostase primária. A hemostase primária inicia-se quando há uma lesão do endotélio de um vaso, quer por lesão intravascular ou por uma lesão de origem extravascular, como um corte ou outro trauma. Após lesão do endotélio, ficam expostos componentes da matriz subendotelial, o colagênio e o fator de von Wilbrand. Ocorre então a adesão. As plaquetas em circulação ligam-se ao fator de von Wilbrand e colagênio pela glicoproteína 1B. Esta ligação leva à ativação das plaquetas, que expandem, alterando a sua forma de esféricas para ovais e assim aumentam a sua superfície. As plaquetas ativadas sofrem de seguida desgranulação por aumento da concentração intracitoplasmática de cálcio. Nesta etapa, os lisossomas, os grânulos alfa e corpos densos, que existem nas plaquetas em circulação, libertam o seu conteúdo para o meio extracelular. Nos lisossomas existem enzimas hidrolíticas que contribuem para a remodelação vascular. Nos corpos densos existe ADP, ATP, serotonina, histamina e cálcio. Nos grânulos alfa existe fibrinogênio, tromboxano A2, fator 5, fator de von Willebrand, fator 8, fator 13 e outras proteínas como a vitronectina e a trombospondina. Estes conteúdos libertados vão ser cruciais para a coagulação. Temos fatores de coagulação que serão posteriormente ativados, o fibrinogênio, cofatores da coagulação, o cálcio o fator 5 e o fator 8, moléculas que levam à ativação plaquetária, o ADP e o tromboxano A2, moléculas que permitem amplificar a adesão plaquetária, o fator de von Wilbrand e ainda outras proteínas que estimulam a vasoconstrição e a resposta inflamatória. Por fim, o último passo da hemostase primária é a agregação plaquetária, em que as plaquetas ficam unidas entre si por uma ponte de fibrinogénio através da glicoproteína 2B3A. Esta ligação leva também à ativação das plaquetas. A amplificação dos mecanismos da hemostase primária, pela consecutiva ativação e desgranulação plaquetárias, leva então à formação de um tampão plaquetário, que reduz a hemorragia, mas não é estável o suficiente.